Não aceitaremos uma secretaria de educação da Mordaça. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa as grandes fortunas. O professor tem que discutir taxação de grandes fortunas também em sala de aula. Porque enquanto existem bilionários e milionários, como governador do Distrito Federal, existem os desempregados que são demitidos. Porque enquanto existem os bilionários e milionários, nós temos milhares de pessoas passando fome nessa cidade. O professor fez mais do que certo, tem que ser homenageado. E mais do que isso, debate de sexualidade, de gênero, de diversidade, querendo ou não. A escola é o lugar do debate de enfrentamento ao racismo. É na escola que se debate esses temas. Não vamos aceitar mordaça para os nossos educadores e educadoras. O nosso mandato está de portas abertas para esses educadores. E nós não vamos aceitar essa postura violenta e autoritária do governo do Distrito Federal.